Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos no YouTube gastando menos de R$75. Lembrando, o foco são vídeo-aulas e essa é a primeira parte de dois vídeos. Você lembra que eu falei que o objetivo eram vídeo-aulas? Então, qual é a sua necessidade? Do que você vai precisar? Se você não sabe, para o vídeo, pensa primeiro no que você vai precisar, depois você volta aqui. Então... Se você está gravando com um celular, seja para fazer blog de maquiagem, alguma coisa assim, ou uma câmera, ou você é um cantor, ou você vai usar um drone, esquece. Nada disso aqui é que eu vou te ajudar. Para nenhum desses casos, o que eu vou falar vai te ajudar. Mas tio, por que, que você não vai me ajudar? Eu preciso de coisas para desenvolver meus vídeos. Porque eu quis. Mentira. Na verdade, é porque existem uma infinidade de microfones, de equipamento de áudio, cada um voltado para uma finalidade. Eu não tenho como abordar todos eles. Por isso que o foco vai ser em um específico. Se você ficou até aqui, quer dizer que provavelmente você está numa configuração semelhante à minha um notebook com microfone gravando vídeo aulas gravando a tela ou fazendo um live stream utilizando o OBS essa é a configuração que eu vou conseguir te ajudar é aqui onde você vai melhorar o seu desempenho de aula sem enrolação, vamos direto para a solução. A solução número 1 um é você comprar uma plaquinha USB, tem de diversos preços, começando em 18 reais e até 200 O que você vai fazer? Vai pegar seu microfone, plugar na plaquinha USB e a plaquinha USB você vai ligar no computador. Segunda solução, você vai comprar um microfone do tipo BM900 com essa entrada dupla aqui, P2 e USB. Vai ligar o P2 na plaquinha USB aqui e vai ligar o outro USB no computador. Vamos ficar duas USBs ligadas no computador. Tadã! Fim no vídeo. Era tudo que eu tinha pra falar. Sobe a legenda. The... Mentira, não acabou. Mas como é que você sabe que tudo isso vai dar certo? Confia, escuta o pai, eu sei de tudo. Não, nunca faça isso. Sempre que alguém te falar alguma coisa, você vai procurar verificar o que aquela pessoa tá falando. Busque outras fontes e por aí vai. Antes de tudo, vamos um pouco de teoria. Tudo que eu vou falar para vocês é baseado em matemática, física e computação. Lembrando, se eu vi mais longe é porque eu estava apoiado sobre ombros de gigantes como Sir Isaac Newton. O conhecimento está disperso pela sociedade, como diz Hayek. Vamos lá. A teoria básica, o início de tudo. Quando alguém fala... Isso provoca vibrações de ondas mecânicas que bate no tímpano do receptor, que provoca vibrações que você consegue escutar o áudio. E como isso acontece no computador? Quando alguém fala, prova, provoca vibrações mecânicas, ondas sonoras, que é captado pelos microfones, é transformado em ondas análogas eletromagnéticas, Ondas elétricas, é uma, aqui é uma corrente elétrica variável. Por que, que são ondas análogas? Porque elas são semelhantes às ondas mecânicas. Elas não são iguais, elas são semelhantes. Isso passa por um conversor de analógico para digital, transformando as ondas elétricas em arquivos binários, arquivos de computador. E o processo contrário. Você tem arquivo de computador que passa por um convertor de digital para analógico. A partir do arquivo binário vai criar ondas elétricas variáveis ou ondas eletromagnéticas que vão passar pelos fios dos equipamentos fazendo vibrar a caixa de som gerando ondas mecânicas de som que as pessoas conseguem escutar. Aqui é interessante porque as ondas mecânicas elas são muito suaves. Isso aqui é a representação de uma onda sonora. Isso daqui é, seria a representação de uma onda digital, só que não tem uma onda digital. Você tem um arquivo binário, que ele só tem zeros e uns. Então, essa representação é, é mais didática do que real. E aqui você tem uma representação de uma onda eletromagnética, uma onda analógica. Ela é semelhante à onda mecânica, porém ela não é igual. Por quê? Os equipamentos não conseguem captar todas as pequenas variações que tem. Na verdade, quanto melhor o equipamento, melhor essa captação. Falando nos equipamentos, para que tudo isso daqui funcione, existe uma série de elementos mecânicos físicos, eletromagnéticos, para que funcione. Você precisa de uma boa placa de som, bons fios conduzindo de um lado para o outro, para que a qualidade do áudio seja boa. Então, tudo isso interfere. É, a gente está falando de uma questão física. É... Isso aqui foi retirado do Nerdologia. Qual é a diferença de a onda digital e a onda analógica? A onda analógica, que é essa daqui, ela sofre interferências do meio ambiente, como raios, a qualidade do cabo que eu já falei para vocês, o tipo de captação do microfone, se o microfone tem uma boa captação ou não. Já a onda digital ou o sinal digital, eu tô falando onda assim só para vocês entenderem. Na verdade, é o sinal digital. Ele tem uma imagem limpa. Ele ou é ou não é. Não tem meio termo. Já na analógica, quando ela sofre interferência do meio, ela fica diferente. Por isso que tem ruídos, chiados. O pessoal das, das TVs mais antigas vai conseguir entender isso melhor. Existe um grupo de pessoas chamado audiófilos. São pessoas que adoram ouvir música, seja ao vivo ou via eletronicamente, com os melhores equipamentos. Por isso, eles estão sempre comprando os melhores equipamentos, reproduzindo. E essa galera gasta uma grana com isso. Porque você tem equipamentos para todos os bolsos para tentar reduzir ao máximo todas aquelas interferências que eu já falei dos componentes eletrônicos e elétricos e as ondas eletromagnéticas. Falando ainda dos audiófilos e a questão de tempo para todos os bolsos, aqui são alguns exemplos que eu retirei da Amazon, que é para vocês terem uma ideia. Você tem microfone para todos os bolsos. Esse microfone aqui de 1400 reais acredite em mim, não é o mais caro que tem na Amazon. Eu vi um de 23 mil reais que eu nem coloquei aqui. Esses aqui são exemplos de cabos. Olha só, tem um cabo aqui do padrão XLR que custa 600 reais. Aqui eu estou falando um cabo de 3, de 3 metros, custa quase 600 reais. E você tem o mesmo tipo de cabo custando 62 reais. Qual é a diferença de um para o outro? Esse daqui, ele evita muito mais interferências, tem, reproduz uma qualidade de áudio muito melhor, ele tem uma perda de sinal muito melhor, já de... Recapitulando o que aconteceu até agora, você já sabe qual é a solução 1, qual é a solução 2, você já sabe como é o processo de gravação do áudio para transformar em arquivo digital e do arquivo digital para transformar em áudio. Você já entendeu que a qualidade dos equipamentos interfere muito na qualidade do áudio, mas qual era o meu problema, qual era a minha dor? Lembrando, eu estou gravando essas videoaulas de um notebook e um microfone. E esquema de slide? Então, eu tenho um notebook velho de 2012. Eu estou usando o Linux Mint e o OBS. Meus primeiros vídeos foram usando esses dois caras aqui. Minha primeira tentativa foi com esse daqui. O áudio não ficava muito bom, ficava distante. Então, eu comprei esse microfone. Ele é o mais barato que tem. Microfone externo. E eu pensei, ah, o microfone externo, perto da boca, vai captar melhor o áudio, vai resolver o problema. É... Então, ficou um pouco melhor do que isso aqui, mas não ficou muito melhor não. Ficou horrível. Então, depois de muito pesquisar, eu cheguei no BM900, que é o áudio que vocês estão escutando desde o início do vídeo até agora. Ele tem um plug USB e uma entrada P2. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Hi-Tech. Devido a esse vídeo que ele criou e aos áudios que eu escutei, com a placa USB ficou muito melhor. Depois de pesquisar, eu entendi o motivo. Eu tenho esse dispositivo USB aqui já tem uns 10 anos. E o áudio que vocês estão escutando está passando por ele. Só que eu sempre imaginei assim. Ah, eu só vou usar isso daqui. Se a minha placa de som quebrar, ou algo semelhante, não faz sentido eu usar esse cara. Se eu tenho uma placa de som no computador, eu ligo direto no computador. E ele ficou guardado na gaveta durante muito tempo. Depois desse vídeo, eu vi que e alguns outros estudos, eu vi que a placa de som on-board, seja do notebook, seja do computador, costuma sofrer interferências eletromagnéticas da conversão do áudio analógico para o áudio digital. Quando você coloca com esses dispositivos, ele isola essa interferência eletromagnética, diminuindo a quantidade de ruídos, melhorando a qualidade de áudio final. Do, lembrando, áudio já digital. Um outro agradecimento especial também é o Thiago Moraes com esse vídeo aqui. Não foi só o vídeo dele, eu vi vários vídeos, vários reviews, mas o dele foi o principal para a escolha do BM900. Falando no BM900, o Thiago alertou um detalhe que realmente não faz o menor sentido. O BM900 tem esse botão aqui, ó, que é para gerar mais eco no microfone. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia para que, que isso serve. Para mim, um botão de ligar e desligar o microfone seria muito mais útil do que um botão de eco. Isso aqui realmente ficou meio idiota. Vamos lá, falando do BM900. BM900, existe um modelo BM800 que muita gente vai falar dele, gosta, mas sinceramente, de, depois de tudo que eu vi, eu vou dizer, não compre o 800, parta para o 900 por vários motivos os dois Ah, importante, o BM-800 e o BM-900, eles não têm um fabricante específico. Existem vários fabricantes pelo mundo que vendem o mesmo microfone. Isso daqui é um projeto de microfone, é um modelo de microfone com vários fabricantes. Qual é a, diferen... a principal diferença do BM-900 para o 800? A principal diferença é o botão de volume e esse cabo aqui que já vem com ele, que é um cabo que liga no P2... E liga ao mesmo tempo na entrada USB para gerar uma maior alimentação. Aqui está o pulo do gato. Se você não. Se você partir para um BM800, pode ser até um 900, não tem problema. Se você pegar e ligar diretamente só o cabo P2 no computador, a qualidade de áudio vai ficar sofrida, vai ficar muito ruim, muito ruim mesmo. Todo mundo que eu consultei na internet reclama disso. Qual é a solução? Você vai ter que adquirir um equipamento chamado Phantom Power para gerar uma corrente, gerar mais alimentação para o seu dispositivo. Lembrando, como funciona o microfone, ele transforma as ondas mecânicas em ondas eletromagnéticas. Só que para fazer isso, ele precisa de uma alimentação externa. Então quem vai fazer esse trabalho é o Phantom Power. Porém, se você tiver... Um BM900 com esse cabo que faz uma alimentação USB, ele já é muito melhor do que o outro cabo que é só P2. Não, pelo que eu vi, não é tão bom quanto uma Phantom Power, ou uma mesa de alimentação, ou uma mesa de áudio. Porém, já melhora significativamente com um baixo custo. Eu paguei 150 reais no meu BM900. Existem alguns modelos um pouco mais baratos, um pouco mais caros... Mais uma vez, lembrando, esse é um microfone genérico, tem diversos fabricantes. O som que vocês estão escutando agora é numa configuração semelhante a essa daqui, BM900, ligado na USB e no P2. Entendendo um pouco sobre plugs que vão no computador e plugs de áudio. Esses aqui são as são os mais comuns, tá? E não se não são somente esses e assim também os plugs de áudio também não são somente esses. Computador quase todo computador tem entrada do tipo USB, pode ter USB-C também. Você tem entradas do tipo P2 e P3. Atenção especial com esses dois aqui. Computadores que tem P2 geralmente ele tem uma saída de áudio que é para caixas de som e fones de ouvido e tem uma entrada de áudio para microfone. Quando o seu computador tem uma entrada só, geralmente ela é do tipo P3. Então, se você pegar dispositivos separados, você não consegue ligar diretamente no notebook sem esse adaptador aqui, que vai fazer os dois funcionarem na P3, ok? Ok. Plug de áudio, você tem esse aqui, o XLR, e você tem o P2 e o P3. Tem o P10 também, tem outros, mas esses são os mais comuns, principalmente para quem está começando. O microfone BM900 ou BM800, ele usa esse tipo de plug no microfone, o XLR. Qual é a vantagem? Se você precisar ligar um equipamento mais profissional, mais potente, já está fácil para você fazer isso. Eu quero fazer um agradecimento especial também ao Abrigo 76 com as dicas de configuração do OBS para melhorar a qualidade do estúdio e o Mind the Headphone com esses dois vídeos aqui. Bem pessoal, o que eu tinha para falar para vocês da parte de teoria acabou. Na descrição você tem link de todo o referencial teórico que eu utilizei para fazer esse vídeo e adquirir o conhecimento para resolver o meu problema e poder compartilhar com vocês a solução. Lembrando qual era o problema... Esse daqui, gravar a tela do computador com uma boa qualidade de áudio. Eu gastei menos de R$175,00, porque a placa USB eu já tinha, e eu comprei um microfone condensador do tipo BM900. Lembrando, se você comprar o um microfone mais a placa, talvez você consiga gastar menos de R$175,00 em agosto de 2022. Vocês também entenderam como é o processo de transformação do áudio para o digital, do digital para o áudio, e o fato de que a qualidade dos equipamentos interfere muito na qualidade do som gravado e do som reproduzido. Então, por enquanto é só, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.